Esconder esse fiozinho, né? Mas então é uma série mesmo que vocês são. No Maranhão, vocês já foram no Maranhão? Tem um gaúcho administrando um hospital lá. E a gente gravou um case, o que não fazer dentro de um hospital, que aí a gente vai trabalhar a administração. Uhum. Se a senhora quer responder qual primeiro? O case de sucesso ou o case que não. Que não o, que não é, fazer? É, é, o que não fazer? Posso falar, do que, falar? dos Aí, tá. dois, mas eu posso começar pelo que não que deve que fazer. Então ótimo. Ah, então a gente é. gravou, consegue ir. A, gente já... a mãe, além de ser minha mãe, é uma pessoa maravilhosa. Ela e tem um coração bom, imenso. Né? Uh, eu admiro ela muito como mulher, como mãe, como profissional. Tudo que ela faz, ela se dedica muito. e faz tudo com amor, com carinho. A Cláudia é minha namorada desde o dia 26 de março de 1986. Minha colega de faculdade, colega de profissão, mãe das minhas filhas, minha esposa, minha companheira, minha eterna namorada. Outro dia ela me contou que... tinha um homem que... Ele só trabalhava e não aproveitava a vida. E eu fiz ela refletir sobre um monte de coisa e depois ela falou como é que tu é tão esperta, Duda? Tu me fez ver coisas que eu nem tinha pensado. Sei o, o amor imenso que ela tem por mim, pela Duda, uh, pelo meu filho também. Controla para não chorar. Passamos por bons momentos ao longo desses 30, mais de 30 anos. Momentos difíceis, a perda da Camila, nossa primeira filha, a situação da Priscila, é, quase de perda. E eu sempre admirei a mamãe. A mamãe sempre foi boa em tudo. Eu já admirava antes ela, como profissional e como mulher. E depois de me tornar mãe, eu vi tudo que ela fazia e aprendi a admirá-la muito mais do que eu já admirava. E o tanto que eu falei para ela. Se eu conseguir ser mãe, metade do jeito que tu é, que tu, as coisas, os valores, que tu, como tu me educou e que tu passou pra mim, eu vou estar muito feliz e satisfeita se eu conseguir fazer metade disso. E essa pessoa que permanece de pé quando 10 mil, 10 mil pessoas caem, essa mulher é a Cláudia. A Cláudia Maravilha. É ela. Nessa caixa tem objetos, Roupas que vocês duas usaram, utilizaram quando eram bebês. Tem várias fotos que retratam esses momentos em família. Eu sei que esse objeto aqui, é... ele não representa todas as nossas lembranças da infância da Priscila, que foram muito boas, maravilhosas, assim como o sapatinho da Duda também. É não conseguem materializar todas as boas lembranças que nós tivemos. Mãe, muito obrigada pelo teu amor, pelo teu cuidado com a gente, pelo teu carinho. Obrigada por me ensinar tanto nesse momento a transformar a minha fé e a crer tanto que as coisas vão dar certo, que Deus está com a gente. E aqui estamos nós, dez meses dentro desse ambiente hospitalar, firmes, fortes. Família unida. Mãe, feliz dia das mães. Te amo muito e aproveita muito teu dia. Mamãe, te amo muito. Tu é a melhor pessoa que existe no universo. Te amo. Eles conseguiram não me contar nada. Tem que ser Grêmio, né? <risos> o amor que a gente tem é, é um amor incondicional. O amor... Uh, acho que é tão, assim, normal falar, né? O amor de mãe e é tudo isso. Mas uh, as minhas filhas, não, eu não encontro outra palavra para dizer para elas, eu não sei que elas são uns amores e que eu fico muito feliz de ouvi-las falando uh, como pessoas fortes, íntegras, uh, felizes. Uh, acho que é, é a sensação de dizer assim: eu amo muito vocês e eu estou feliz que cumpri o meu papel de mãe. Feliz Dia das Mães!